Fala gurizada tudo tranquilo? Luke Soares na área. Hoje eu vim falar para vocês sobre um tema que vai se tornar bem polêmico nas nossas motos, espelhos e guidon. Vocês sabiam que desde o dia 1 de setembro desse ano é exigida a vistoria nas motos para troca de espelhos e guidão. Passou a vigorar então, desde o dia 1 de setembro, a portaria 159 do Denatran. Ela vem uh, substituir a portaria 64 do Contra. Então, o que, que ela nos diz? que agora a troca de espelhos e guidão das motos, elas deverão seguir uma determinada regra e deverá haver uma vistoria por parte do DETRAN nessas alterações, seguindo uma série de normas que eu vou deixar postada aí no, na descrição do vídeo para vocês. ok? Então o que, que diz essa norma? Ela especifica um diâmetro... Mínimo e máximo para espelhos redondos. Tá? Ele, os espelhos redondos eles têm que ter no mínimo 9,4 cm de diâmetro e no máximo 15 centímetros de diâmetro. Aqueles que não são circulares uh, tem que ser possível desenhar um círculo dentro desse espelho não circular quadrado, retangular, enfim, o, o, o, o formato que seja, de 7,8 centímetros. E ele não pode ultrapassar as medidas de um retângulo de 20 por 12. No caso dos guidons, tá, eles devem ter no mínimo 60 centímetros de largura e no máximo 95 centímetros de largura e eles não poderão estar acima do ombro do piloto uma outra regrinha quanto aos espelhos é a dimensão dele em área ou seja ele não pode ser menor que 69 centímetros quadrados Para vocês terem uma ideia o mesmo retrovisor que eu tenho na minha moto, que é aquele tipo Rizoma modelo Tomoc, ele tem 26,5 centímetros quadrados, ou seja, ele está abaixo, bem abaixo da metragem quadrada mínima para um espelho, então isso pode refletir em parada pela polícia, em multa e até porque se não estiver com o espelho original, que eu ainda não sei como é que eles vão saber exatamente quais são os espelhos originais de cada uma das motos, a pessoa tem que ter o certificado, tem que estar devidamente regularizado no documento da moto, a troca de característica de espelho e do guidão também. Então é isso galera, queria só compartilhar essa informação com vocês, a gente... Em alguns grupos aí a gente já tem discutido bastante sobre isso. A maioria não vai mexer em espelho, vai deixar como está para ver o que que vai acontecer. A gente, ninguém, na realidade ninguém sabe o que que, como vai ser o procedimento uh, dos órgãos fiscalizadores, polícia, uh, fiscalização de trânsito, de cidade, PRF, PRE, a gente não sabe exatamente como vai ser, se eles vão estar tá incomodando por isso ou não. Então só fica a dica para todos vocês. Gostaria também de deixar uma novidade aí para vocês, não vou falar sobre ela totalmente ainda porque ah, está em fase final de, de negociação, mas é uma novidade boa tanto para o canal quanto para mim, ah, eu estou começando a fazer um trabalho novo, além do meu trabalho de remapeamento, na parte de vendas de escapamentos para motos de 300 para cima, e várias, várias marcas de motos, tá, então em breve eu coloco notícias novas sobre isso para vocês, e fico à disposição também para quem quiser informações sobre remap e futuramente sobre escapamentos, beleza, falou então pessoal, muito obrigado, se gostaram do vídeo, se tem gostado dos outros vídeos que eu posto, Uh, inscreva-se aí no canal, dê o um joinha para ajudar a, a divulgar os meus vídeos. Falou? Um abraço a todos vocês, então. Fui!